E aí gente, todos muito bem-vindos, é o Rigodão na área cara, é seguinte mano, hoje eu estou muito feliz Seguinte, a partida que eu vou trazer é na temporada passada né Foi agora gravado recentemente, um dia antes de virar a temporada Por isso que vocês vão notar que o mapa da Bermuda Tá aquele mapa antigo ainda, né? O mapa verdão E não o mapa de neve como tá agora Mas, mano, a partida tá muito legal Muito engraçada A edição tá top demais Eu acabei pegando, mano, uma criança no meu squad Aleatório e foi muito engraçado A criança falava um monte, mano Mano, eu peço para que você fique até o final E se você gostar do vídeo, deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal Se você não for inscrito, que tá tendo vídeo de Free Fire aqui todos os dias, mano Eu tô me dedicando para um caramba, aí é, eu não podia deixar de avisar vocês Que tá rolando sorteio no meu Instagram De passe de elite, máscara da caveira Enfim, na verdade você faz o que você quiser com seus diamantes Eu vou passar o um diamante aí pra vocês, aí vocês fazem O que você quiser, me segue lá, é @jvfeio e não perde, mano Essa oportunidade de estar tá garantindo aí Alguns diamantes da sua conta Aí você pode, sei lá, tentar conseguir o Dino Ou até mesmo garantir o passe, que você já vai ter as skins Ali do passe, é com você Mas eu espero você lá no meu Instagram @jvfeio segue, garanta Já esses diamantes, meu amigo, moleque Agora sim, bora pra uma partida que eu tenho certeza que tá sensacional Então já deixa o like, se inscreve no canal E bora, bora, bora, bora Este noldinho Vitor Ronaldo Fala rapaziada Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Sim, aonde que a gente vai tá cair, aonde que a gente vai cair, mano? Já que nós tá indo pra cá A gente podia cair Clock? Eu acho que ah, clock, ó. hein? Bora cair clock lá, quantos anos tu tem? Oh, eu tenho 12 anos 15 anos Que isso, moço, sério mesmo? 15 anos. Qual é o teu nome de verdade? Meu nome de verdade é Andrew. Então tu tem o uh, colete nível máximo. Que merda, hein? Entendeu a referência né? Que você falou. Não, eu falei. Eu falei do teu colete nível máximo, porque o Andrew tem essa habilidade, tá ligado? Ah. É, sei que não foi muito boa, mas tudo bem. Ó, beleza, Scarzinha, capa 1. Um. Nada demais. Bicho, nenhuma arma. Nenhuma arma ainda? O quê? Nossa, eu tô com mochila 3, capa 3. O negócio tá fluindo aqui, viu? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ah, tô de metranca, Vem, vem, papai. Ô, oh, oh, oh, oh. Mano, será que o é gente aqui? Não sei. Não tô ouvindo barulho de nada. Opa, X4, quer? Ah, se tu não for usar, eu quero, mas se tu for usar, pode ficar. Se você vê uma MP40 aí, me, me, me fala, tá? Não! Pera, pera, pera, pera, pera. Qual é a arma que você precisa? Eu preciso de uma MP40, se tu tiver. Ah, tá. Não é. Aqui é. É porque eu peguei a skin nova dela lá e eu tô, tipo, querendo muito usar ela. Ah, então quem achar uma carne, me dá pra fazer um favor. Ah, se eu achar uma carne, eu te dou. Aqui tem uma carne. Aí, achou. quem falou. é o número de quem falou. Eu acho que é o Ronaldo. Acho que ele vai te dar uma carne e Ah, Nossa, que deada, bosta. Todo dia tem uma merda. É, o loot tá se formando, galera. Tá ficando bom o lootinho aqui. Tem cara pra cá, pessoal. Ih, agora foi. Deitei um aqui, ó. Deitei um aqui, ó. Deitei um aqui, ó. Bora pra cá, bora pra cá. Aí... Isso aí, pessoal. Bora, bora. Adeus, pilantrão. Ô, oh, Jim, tô roubou, meu. Tá lá, ó. Deitei mais um, deitei mais um. Bora pra cima, turma. Bora que esse squad é nosso. Nossa, oh, se vocês verem onde eu tô, vocês nem sabem, velho. Isso aí que você disse é tudo burrice. Olha onde eu tô. Onde tu tá? Ô, <risos> oh, bicho, mano. O rei da carta tá fazendo... Ah, mano, queria muito aquele melhor acolete. Ô, <risos> oh, Jim, tô roubou, meu. Ô. Oh. É o Bigodone, você viu o novo carro da Lamborghini? Eu vi, mano. Topzera, né? É, ué. Eu só achei um barulho feio. Deixa aí de Lamborghini, então, para nós. Opa, bora andar de Lamborghini. Que demais. MP40. Uh, eita, galera. Tem cara, cara atrás, cara atrás, cara atrás. Cadê os caras? Eu acho que só tinha um. Não, aqui lateral, lateral, lateral. Atrás, Ali atrás, com o Vitor. Cuidado, Vitor. O Vitor joga muito bem. Ah, oh, MP40, MP40, MP40. Eu peguei, eu peguei uma aqui. Mano, olha essa skin aqui, mano. Olha que skin da hora, mano. Ah, depois dessa eu tenho que fazer isso daqui, ó. Pera aí, o quê? pera aí. Por quê? Aqui, ó. É nóis, parceiro. <risos> é nóis, parceiro. O Vitor tava falando que essa skin é skin de, de, de viadinho. Mas, pô, mano, o preconceito, é inveja, né? Só porque é, é, só porque é rosinha. Como assim, mano? É mentira dele. É que o povo tem inveja, sabe? Ô, Vitor, o que, é que, que você acha, Vitor? Vitor. Não sei. Zero a dez a nota. Eu dou nove. A skin porque... da, da, da MP40? É. Mano, também achei da hora. Eu achei bem bonita. Ah, ó, tem cara lá em cima. cara ah, é na casa Pessoal, aqui da frente, ó. A Danger, casinha né? azul. A Dunger. Casinha azul, casinha azul tem cara. Ó, galera, eu vou roxar aqui, ó. Vem alguém me, me dar. Eita. Lateral. Eita, quase deu ruim pra mim. Galera, safe, hein? Opa, tem cara por aí, tem cara. Se tiver cara aqui comigo, eu vou estralar o bucho dele. Boa, galerinha. Vamos passar na cala aí, pessoal. Vamos passar na cala aí. Nossa, tem que o lindo. Oh! Bicho é o rei. O rei e, da car. O cara Deixa eu tá finalizar cantando, esse maluco teu. Velho, já foi. Papai amado. Ô, oh, parabéns, não. Gostei, <risos> velho gostei. Depois dessa eu dou os loot em tudo pra vocês. Tem demência. Cara quando nasce com talento, né, mano? Não tem. What? Olha. Deitei, boa. Os caras so estão subindo vai, lá para so cima. Vai, bora, bora, bora, bora. Ai, mano, o cara tá desiderizando que raiva. Vamos subindo, pessoal. Safe. Temos que pegar safe aqui também, hein? SKS aqui. Boa, SKS é boa. Acho que tu vai jogar bem de SKS, pelo visto. Sim. Eita, tá aqui, ó. Ah, tô bom com os meus lux, hein? Opa, Deitei opa. mais um aqui, deitei mais um aqui, ó. Cadê? Deixa eu estourar o bucho dele. Estourei o bucho do rapaz. Rapaz, morreu. Eita. Que coisa até demais aqui, calma aí, mano. Não esqueçam de pegar gelo, pessoal. E Ah, gelo matou, não matou. Boa, é nossa agora. Essa boia, é nossa <risos> <risos> atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, onde tem cara atrás. Eu sei disso aí, ó. Tem cara, ah, cara, lá, cara. Lá, lá. lá em cima, onde matei, mano. Uhul, bicho, segura. Ih! Eita, tem gente atirando silenciador O Dinho não passa a calma, mano Ô, Dinho, passe a calma Olha, ó Vamos Nossa, roubei o kill, hein é, que Não passou a de... carro, roubei o kill Agora é só tiro, só tiro de qualidade, mostra Só tapa de qualidade, mostra <risos> Só tiro de qualidade, mostra Vem pro foot Ô, mano, quem tu conhece do YouTube aí? Eu Não, quem que tu acompanha do YouTube? Não tô entendendo o que você tá falando Quem que tu acompanha de canal que tu assiste? Ah, acho que não não sei. Nenhum? Tu não acompanha nenhum. Tem cara aí dentro dessa casa, hein? Cuidado. Olha lá, olha lá. O cara lá, o cara lá, o cara lá. Aonde? Ali, ó. Deitei mais um aqui. Matei. Amor, esse é o bigodão da... é, é o bigodão da área, bicho. Aí, cara atrás, cara atrás, cara atrás. Eita, mano. Maluco. Boa, boa, boa, boa, Caraca. gente. Caraca. Tenho certeza que tem uns caras aqui em Pochinox, só um... Mirandinho na gente. Ah, tem uma arminha aqui meia da hora. Ah, eu não, eu não, eu não gosto. MP. Ah, MP90. Você é maluco, é? Ai, tá pega, pegou eu. <risos> Tava tomando dano do gás, é? Cuidado, filho. Tô ainda. Agora que eu saí do gás. Não, não, não. Bora, bora vazar. Vamos pra zona que As últimas zonas, elas são mais rápidas. Não sabia. Ó, Kist, Tem que cuidar aí com, com a vida, hein? Não tá com é, a vida tão eu... completa. Eu não te perguntei! E eu não tenho nenhum kit, só pra avisar. Eu tenho três kits aqui. Fala aí, moleque. Chega aí, chega aí. Chega aí com que o Dinho, tá. tá o Dinho tá a ostentação. Dinho, Dinho, Dinho. Dois. Aí, aí. É. Tô aí, mano, odeio quando fecha em água, mano. Olha eu isso, não, mano. Moleque. Aí, é ó. Nós, Jim, Eita, valeu. cara lá em cima me atirando. O cara lá em cima me atirando vai morrer agora, rapaz. Eita, cuidado. Nossa, quase que eu fui agora. Cuidado aí, pessoal. Deitou, deitou, deitou. Boa! Boa! Quase que eu fui, pô. Pro... Tem, tem outro, tem Tem, tem. Oh, Ô, caiu um drop aqui do lado, velho. Cuidado, hein, pessoal. Cadê o cara? Ai. Ele tá aqui, já tá aqui na tua frente, pô. O cara tá, tá meado. Valeu, mais. Até aqui, ó. Cadê o Tinho, cadê o Tinho, cadê o Tinho? Ali, Deixa ali. O Tinho já... Salva, salva. Vamos atrás do outro. Vamos atrás do outro, seu Pera, calma, calma. A gente tem que tomar cuidado pra não ruxar e morrer aqui, mano. É verdade. Cadê o cara, será? Eu tô sem... O meu colete se foi. Ô, Vitor, bota a vida aí, mano, se precisar, eu tenho um kit aqui só, mas eu tô. O Vitinho tá sem internet, velho. Será? Não, tá não, ele se curou. Oi, essa descida inclinada aqui. Eita. Foi eu, foi eu, desculpa aí. Ah, tá, não, não. Beleza. Qual o canal? Onde? Boa, meus amigos! É isso mesmo, galerinha. Boa, boa, boa. É isso aí, se inscreve lá no meu canal, hein, pessoal. É o Bigodão, fez um ver, tem bastante vídeo da hora lá, hein. <risos> é, é nóis. Nós.